E aí pessoal, aqui é o Nossa senhora, o som saiu muito alto, desculpa aí pelo for E aí pessoal, aqui é o Milo, vocês fazer gameplay de Team Fortress 2. E o principal motivo para esse gameplay é que eu voltei. Bem gente, eu tava com uns problemas de editor, eu precisava encontrar um editor, porque eu estava usando editores versão trial para os outros vídeos. E agora eu consegui o Vegas aqui, eu posso fazer os editor, editar os vídeos direito, sem medo ficar com muita coisa pra fora. Bem, o, então, como eu já voltei, e eu vou editar, acho que, relativamente, hoje. Então, vou fazer esse vídeo rodar em 360... 3, vamos fazer esse canal crescer e expandir. Vamos botar o vídeo... No, no mínimo, dois a três vídeos por semana, pessoal. Vamos fazer tudo isso só para aumentar o nosso.. Para ajudar o nosso.. Uh, nosso canal a crescer. Então, mais do que nunca eu peço para vocês começarem a favoritar, adicionar os favoritos, compartilhar no Facebook, isso é uma coisa que me vai gostar muito. E me ajudarem a divulgar esse, vídeo, esse novo canal. Obrigado pra, por todo. Tá? Falando, meu nosso falou, nosso vazou. Cadê?